a meta de hoje terminar a top 5, mano. Apenas. Ah, rapaziada, banido o Chaco, mano. Acabou a pool. Mentira, que tem um Nautilus. Vou lançar um Nautilus. Vou mostrar a fila pros senhores. Maneiro chaco, infelizmente. Então vamos ter que jogar com o um campeão tanque aqui, que é roubado. Você viu que agora o Dodge tá tirando 10 PDL? Nossa, rapaziada. Então aquele Dodge que eu dei ali o jogo passado, tirou 10 PDL, mano? Não sabia não, mano. Mas, pô, se eu dei Dodge e ganhamos a outra, então acho que foi safe eu ter dado Dodge, né? Acho que tá de boa. Vambora. Vamos tentar dar um invadezinho aqui. Tamo contra o professor, hein, mano? Responsa, rapaziada. Responsa. Será que nós não vai ali não, Caicinha? Né? Fazer uma graça? Ou o quer startar aí? Acho que não. O Aferus apareceu. Eu nem vi aonde. Era importante de ter visto. Não sei se a gente tenta dar um dano, velho. Ó, o cara já avisou que ele tem que purificar. Tenta dar um AK. Ó, apareceu alguém ali. Ah, tá, eles estão aqui já. Ixi, tô na Disney. Ué, vocês viram que eu. Parece que eu vi o cara no cantinho ali, mano. A Riot tem esses bugzinhos, né, mano? Já reparou? Ó, o professor não gastou o alto ataque dele de farmar na primeira wave e eu gastei, tá ligado? Ó, o ADzinho, galera, pra vocês ficar ligados. Ai, velho, se pega nele. Ia ser ruim, porque eu não ia ter pós-choque. Que merda, eu, olha, olha o jeito que o professor tá zoniano. Nós, que cachorro, mano. Cachorrão, olha. Dá até medo de chegar perto dos Minions. Parece que ele vai matar a gente. Ó. Botei o shield na hora errada. Ele pode querer dar um e agora, professor, porque ele sabe que eu tô sem shield. Vou usar um pulverizador aqui só pra ficar fácil. Esperar o Nunu chegar perto da gente. Aí, opa! Ela sabia que o Jiria tá bot side, mano. Sabia, velho. Também que eu não fui pra cima, fiquei tranquilo. A gente só fica safe aqui. Graças a Deus a wave não tá na montanha, mano. A montanha é aqui. A montanha de baixo, a montanha de cima. Né? Então a wave tá voltando, é só a gente não tomar nada, mano. Que a gente farma tudo tranquilinho. Velho, que, que é isso? O rapaz ligou a máquina ali. Pô, eu falei que era só não tomar ninguém. Um eu tomei, né, mano. Eu acho que eu vou ter que dar B, mano. Professor filha da mãe, mano. Ele conseguiu me zaralhar, velho. Eu não gosto da B subgap, viu? Claramente, consigo ver claramente um, um pouquinho de subgap nisso. E eles vão fazer a wave voltar, velho. Que merda, a gente vai ficar numa situação tá muito ruim, hein, galera. Nossa, eu caguei na wave, que merda, mano. Eu era melhor ter do B já. Bom, a gente não tem spell de combate igual eles, que é o rio né? É meio que é um spell de combate. Conseguimos tirar o flash dele, tá ótimo. O Nunu não pega isso aqui não, eu vou ajudar só a puxar o wave, se vai. Maravilha, só de resetar o wave, tá bom. Tô... Ai, para parar o B? Eu só tô concentrado, tá? Tamo querendo pegar o top Financiando a sacanagem com uma canção nos dados e amor no coração. Psi, Ai, psi, psi, psi véi, cadiu, gatinho? Merda, mano, vou dar B. Obrigadão, Daniel, pelo Prime aí. Eu só vou fazer uma trade, mano, porque o Quindinho tá colando. Mas acho que não foi algo muito inteligente, não, mano. Ou foi? Não! Ah, teve range, mano. Obrigado pelos Prime minha galera. Só agradeço o apoio. Vai, Quindinho, pula lá, pai. Agora volta. Dá tempo? Curou? Ai, não curou. Ah, tá bom. A ideia é de ir pra cima pra engajar, acho que foi ok. Seu Se desvio daquela arminha do Afélis, hein, mano. Mas acho que se eu desvio, ele vem andando até mim e dá um auto-ataque, tá ligado? Que doideira. Meu sonho é fumar um com 15. Que é isso aí, Trevino. Hashtag pro beleza? Aqui nós não compactua com coisas ilícitas. Vou ter que botar a música do Proerd, rapaziada. rapaz. É possível, mano. Ó, oh, o professor fez o mesmo item que eu, rapaz. Então acho que eu tô certo. Será no build de PF? Os dois times têm muito controle de grupo, né? Nossa, ele fez a bota, então eu também tô certo. Foda-se. Bora, Nunu. Bora, bora. Cara, eu já agradeço, mano. Eu engagei um pouco torto aqui, mas acho que a gente sai disso, tá bom Mano, vocês viram a postura do guerreiro em, em ficar na frente da, do Aférios, mano, a Leona? Foi feio, foi, Mas lançando Morreu, paizão Não tem muito o que fazer, não Vou Uh, caralho Não, aí Aí tá tryhard Vou ter que mandar aqui pra ele Não Que que foi isso, velho, professor? Não, esse aí tá tryhard Rapaz, se cancelasse ele mesmo depois de ter ido Eu ia falar, que que é isso aí? Como é que é que o professor falou ali? A rapadura é doce, mas não é mole, não Que é que, né? Que é que Vai, pai, que pode dar TP, irmão Bora Rafael, ah, você tá morto, só não sabe, velho Ziquei Peguei Ziquei Vamos nessa, rapaziada. Caralho, o cara, <coughs> o cara sabe o dano do boneco dele, né, velho? bom esse pai aqui, viu? Tá bom, galera. Pensei em usar o cronômetro na pedra do ali, mas não ia mudar nada, né? Nossa, se ele matar esse cara, é verdadeiro herói, velho Que doideira Cadê o Scavenge, galera? O Scavenge tá no chat aí, mano Aqui, velho, passou uma, uma aula aqui pro Scarved, mano. Conseguir aplicar o Pykezinho dele igual esse rapaz aplica o Pyke aqui E é top, mano, não é super, né? Tem que jogar na lane mesmo Falaram que Pyke e lane tava nerfado, mas aparentemente aí o cara faz funcionar, mano Botar tá paia, mano Vamos, turma. Cadê a turma que tava aqui pertinho de nós? Tá acabando o Mega Nar perfeito pra gente lutar, mano. Ah, não tem como errar, errar o grab agora, mano. O cara vai estar tá parado. Nossa, o seu errar ia ser pai, ó. É, rapadura é doce, mas não é mole, não, né, professor? Pegou? Ai, só deu o galera. Fiz muita coisa? Não, é só só deu um grevezinho. Mas tamo aqui marcando presença com a equipe, né, mano? Tá crime os greves? Tá crime, mas tamo aqui dropando hard fazendo corpo, né? Fazer corpo no League of Legends também é importante, tá ligado? Então tá ótimo. Não vou nem comprar a Pink, não. Se flashar, quando ele voltar, eu te dou o Prime. Ó! Então... Oh! <risos> pegou, hein? Ô, oh, vai falar que não pegou. Já lancei logo o ult na cabeça da Anivia pra ela ficar esperta. Ai, mano, eu tô sozinho, rapaziada. Pelo amor de Deus, eu tô sozinho, galera. Eu tô sozinho, mano. Ó o ovinho aqui, mano. Olha o cara ligando as máquinas ali, velho. Podia ter flashado, hein, mano, na parede ali. Só que acho que tá tudo bem, né. Se eu flashasse, seria melhor, mano. 3x3 que foi. Acho que se eu flash, eu não, eu não morria. Voltava pra teamfight e ainda dava um grab tá ligado? Eu acho que vai dar merda isso que a gente tá sem um pike, velho. Mas ele tem o TP, não tá ligando muito pra nada não. Termina aí, Nunu. Que eu seguro esse cara aqui. aí. Nunu é roubado, né, mano? Maravilha, eu posso tentar fazer algo aqui, velho. Né? Ai, ah, eu apertei flash grab e não. Nossa, achei que o flash ia sair, velho. Achei que ia sair o flash feião, mano. Aquele grab e flash que às vezes eu faço errado. Mano, deu facilidade em dar um flash aqui, velho. Né? Ai, família? A gente não era uma família, galera Tá ah, bom, os cara tava do outro lado, né, mano Eu fui mal empolgado a ajudar a Kaisa, mano Cadê? Esse Nunu esse não é daqueles que sola Baron aos 20, não, mano Ou é eles que estão lá no Baron aos 20 Perdemos na side, morrer aqui agora, tipo, fodeu, velho Eles vão ao Baron, mano O Nunu tem flash? Tem Ele rouba isso aqui, só que eu não sei se vai dar tempo Deixa eu dar um R, na nível só pra desacelerar o Baron Só pra cancelar o R dela, tá ligado? Pronto, agora vai botar o flash do guerreiro A nossa ward tem visão e eles devem achar que não, né? Mano? Interessante, hein, mano? Eles não estão indo terminar, vocês conseguem ver? Ai, flashou mal, meu querido Dá uma mordida no cara pelo menos ganhando um tempo pro Pai que chegar. Eu acho que o Pai que mata todo aí ah, Nice, galera. Só de parar, o Baron tá lindo. Só de parar, o Baron tá lindo. Mano, é, a gente é uma família. Ah, é, DVR, boys. DVR é o nome do bombom. Ai, ai, ai, ai, que isso? Ah, Vitinho. Fui beber água, mano Eles zombaram agora Lá o Nuno rouba Pô, fui beber água, mano Eu, mano Por mim, eu não teria rede social nenhuma Eu não queria ter nenhuma Meu sonho não ter nenhuma Só que aí eu virei streamer, meu bombom Eu virei streamer Aí eu criei Insta, né? Criei também o Twitter, né? O Twitter eu já, já tinha Flash me greve, tá? Mas eu usei hoje, beleza? Aos poucos eu tô tentando me soltar lá né? GG, rapaziada Tô maluco mas eu só vi a cabecinha, velho.